Bora, bora, bora, Nossa, vou pegar esse eu vou pegar esse der. Mano do céu. Nossa, eu quero pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar você, vou pegar você, moleque. Nossa, mano. Não vai escapar não, não vai escapar não. Peguei, peguei, peguei. Nossa, agora, agora eu vou pra cima de todo mundo, mano. Quero nem saber, mano. Eu vou pra cima de todo mundo, mano. Ó, ativei. Agora eu vou pra cima. Ah, moleque, não vai me matar não, não vai me matar não. Matei o Bu, mano. Olha, matei o Bu. Vou ativar de novo. Meu Deus, olha que doideira. Mano do céu, olha essa rosa o que tá fazendo, mano. O absurdo com essa rosa, mano Que que é isso? Agora eu vou ganhar isso aqui Opa, e aí rapaziada, beleza? Bom galera, é o seguinte, tô aqui testando a rosa, né galera, tá? Tô testando a rosa porque logo mais tem que tá fiado com ela Bom, é o seguinte, mas deixa pra depois, a gente testa depois Porque agora o assunto é muito importante Show de Brawl, a décima edição do show de Brawl, tá chegando com um torneio top, com 7 Youtubers E você pode participar, pode ganhar gemas O que será que vai ser isso daí? Bom, se liga só nesse vídeo porque eu vou te contar tudo Como participar, o que você vai ganhar e como fazer pra entrar pra jogar com os Youtubers Se liga só, aqui no canal Bruno Clash Ok. Bruna Clashinaria, mais um vídeo pra vocês É galera, tava testando aqui a minha rosa Mas depois eu continuo testar a rosa Porque agora é o seguinte Vamos falar de Show de Brawl Show de Brawl, décima edição Sete youtubers disputando um torneio De combate, mano Mas o combate tem 10 pessoas Calma que eu vou te falar como você vai poder participar Bom, é o seguinte Esses youtubers vão batalhar aí durante uma hora e meia jogando Batalhando por pontos Pra ver quem é o melhor Quem aí fica nos, nas melhores posições Primeiro, segundo e terceiro Por quê? O primeiro colocado vai poder dar aí à comunidade dele, aos seus inscritos É 200 gemas a 10 inscritos O segundo lugar vai poder dar 200 gemas a 5 inscritos E o terceiro lugar vai poder dar 200 gemas também mas a 3 inscritos Muito top, é muita gema E aí torcer pro seu inscrito, seu youtuber favorito na verdade Ganhar o torneio Mas além disso você pode participar do torneio Sim, você pode jogar Porque como a gente sabe aí galera É o seguinte, são 7 jogadores só youtubers Precisamos de 10 Bom, é o seguinte, torneio leva 1 hora e meia A cada 30 minutos nós vamos colocar... Três inscritos que estarão vendo a live para poder jogar junto durante 30 minutos com os youtubers nesse combate E também acumular pontos E aí ao final desses 30 minutos nós vamos premiar o melhor dos inscritos Dos três inscritos com 200 gemas também Então o cara ganha 200 gemas e ainda pode jogar com seus youtubers favoritos de repente ganhar deles e tudo narrado por mim, aqui no canal Bruno Clash, às 20 horas hoje, olha que loucura galera, isso mesmo Bom, a cada 30 minutos então, você vai poder jogar, mas como que eu faço a participar? É só assistir a live, é só estar na live no momento que eu for colocar as pessoas pra dentro Nós vamos fazer alguma brincadeira, é, ou, vai ser, ou vou colocar o código, ou vou fazer alguma pergunta e resposta Mas os primeiros que entrarem pra jogar o combate vão jogar e vão disputar gemas e ainda vão poder... Conversar, trocar ideia pelo chat com os youtubers Ganhar dos youtubers, ou de repente perder, vai saber né rapaziada Bom, é muito legal, isso tudo vai ser muito top e vai ser ao vivo Às 20 horas aqui no canal Bruno Clash, transmissão pra vocês desse décimo show de Brawl Vai ser animal galera, se eu fosse você, eu não perderia Mas Bruno, você falou, falou, falou, falou quem são os youtubers? Nery, Gustovou, Iago, Const, BR Pro Master, Pitbull, Clash On. Que loucura, galera! E tudo narrado por mim aqui no canal Bruno Clash. Então, não vacila, não esquece e é claro, olha, já tô preparando o meu estoque de gift cards. Porque a gente sabe, aqui no canal Bruno Clash Live... Tem gift card, então se liga só Não esquece, vem aqui 8 horas da noite, 20 horas Aqui no canal Bruno Clash, 7 youtubers Mais 9 inscritos Jogando aí Pra buscar a premiação Em gemas e quem sabe gift card Tamo junto galera, é nóis Te vejo aqui mais tarde, um abraço Falou, fui